Adorando o Rio Grande. As fotos estão muito legais, é. né? É, a é. cidade é muito linda, né? Ah, olha o museu. Não, e olha essas fotos do Porto, que ficaram muito Sim. boas. Gente, olha a Catedral de São Pedro. <risos> a Praça da Mandaré. Não, mas o melhor foi o Thiago perguntando quem era o cara da estátua. <risos> ah, mas agora eu sei, é o Bento Gonçalves, o herói da Revolução Farroupilha, né? Agora você virou um especialista em sul do país. E? Ah, lógico. Ah, do Cassino. Não. Não é por nada não, mas o cara que tirou essas fotos é muito bom. Ih, ah, mas nem foi você que tirou? <risos> é, lógico que foi. Com o tripé e o automático, agora eu posso tirar boas fotos e ainda sair nelas. Ah, não sei o é. E o cara, além de bom, ele é muito bonito. Ah. É, ó. Mas tá precisando ser mais modesto, né, JP? É. Mas o JP tira boas fotos. Né? Viu, viu? Alguém reconheceu ah. meu talento. Essa foto, por é, exemplo, é. tá bem bonita. E voltou pro começo. Acabou. Ah. Viu? Amanhã a gente tira mais fotos. Eba, eu não dormir. Amanhã nós vamos conhecer os Campos Sulinas de... Ai, gente, eu não tava esperando esse frio não, viu? Nossa, tá muito, é geladinho, né? São ventos oceânicos. Ah, olha só. O clima dos Pampas é subtropical com temperatura média anual de 18 graus e precipitação anual média de 1.100 milímetros. O inverno é frio e chuvoso e o verão quente e seco. Apresenta vento bastante intenso. Pode fechar esse guia, porque amanhã a gente vai ter um de carnêoso. Uma guia, uma guria guia. Uma guria-guia chamada Bia. Hum. <risos> gente, eu vou dormir de casaco. Ah, Mara, eu tenho uma ideia muito melhor pra gente se aquecer. Ih, qual é, Tiago? Ih, <risos> hum, toma solinha, hein, hein? Ah, eu ia falar pra gente tomar um chimarrão. Ah, bom. Boa ideia, <risos> Tiago, eu tô dentro. Vamos lá. Vamos lá. Foi mal, Tiago. <risos> Vamos lá. Nossa, essa até a alma. Sabe que o pessoal do Sul adora tomar chimarrão, né? Tanto no frio quanto no calor. Vem cá, tem que todo mundo beber no mesmo canudinho? Não é um canudo, Marta, é uma bomba. Hum. Uhum. Você tá com nojo da gente, é? Oh, Marta, você sabe quantas bactérias você engole só respirando? <risos> tá bom, tá bom, gente. Ai, gente, isso é horrível, é amargo. Ah, não, Marta, vai falar que quer é botar açúcar. <risos> oh, Ou adoçante. Ah, eu quero. E além do mais, isso daí tá muito quente, eu quase queimei minha língua. Menos, Marta, menos. É, por acaso você já tomou água de coco com açúcar? Ou café frio? Claro que não. Então? É, tomar chimarrão frio ou com açúcar é uma furada, né? O certo é cada um tomar uma cuia inteira. Aí depois enche com água quente de novo e passa pro próximo. Não, obrigada. Pra mim já deu. Tem... Ah, pra mim também não. A experiência foi ótima, mas eu quero dormir. Vamos porque amanhã tem passeio na reserva. É, na estação ecológica do Taim. Eba, e a Guia vem buscar a gente? Vem, o nome dela é Beatriz. Pode chamar de Bia. Hum, que intimidade. É, é. Que a gente já se conhece. Descreve a Bia aí pra gente. Ah, vocês vão ver. Vou indo. É, já vai dormir. E... Boa noite, Aham. então. Tchau. Olá, pessoal. Oi, Thiago. Tudo bom? Eu sou a Beatriz. E aí, beleza? É. A gente se conhece da internet. Bom, por dedução é o João Paulo. É, o JP, o fotógrafo oficial da turma. Olha, tu vai tirar belas fotos aqui, hein? Vou aproveitar muito a beleza do sul. Eu sou a Thalita. É, pode me chamar de Tato. E a sua mata, sem apelido? Ah, como sem apelido? É o GPS ambulante. É. A gente se conhece no caminho. Vamos indo para não perder tempo? Eu vou indo bem longe do João Paulo. Não, eu <risos> <não> vou <ver. risos> Oi, gurizada, bem-vindos à Estação Ecológica do Taín. Olha que legal. Essa região, pessoal, é uma reserva do bioma Campos Sulinos. Característico dos Pampas, essa região ela é plana e de vegetação baixa. É, bem Nossa, bem legal. O Pampa está em boa parte do Rio Grande do Sul, assim também como no, no Uruguai e na Argentina. Ah, ah é nossos hermanos, é, né, é. via? Ah, a pronúncia correta é hermanos, Tiago. <risos> querendo um parecer mais inteligente que o outro. Ah, o homem fica todo bobo por causa de mulher, Chaca. né? A vegetação do banhado é essa. Aqui nós temos os juncos e os aguapés, que são típicos dos alagados. Nossa, que legal. Isso aqui lembra bastante o Pantanal. Isso mesmo, tanto que aqui nós chamamos de Pampanal. Pampanal, que da hora. É. Aqui também é um belo habitat ideal para os animais. Aqui nós temos as lontras, as garças, os marrecos e também o ratão do banhado. Nossa, olha, uma capivara. Vá, Thiago, Thiago, tem um lugar trilegal que tá faz bom. adorar. Muito mais legal pra te ver a capivara. Sério? Vamos. Ah, eu não, e capivara, Ai, eu preciso, adoro capivara. Ai. Poupas, elas não têm medo. Elas já se acostumaram com os humanos. As capivaras aqui na estação são muito protegidas. Uhum. Acho que elas já não se sentem mais ameaçadas por nós. Ah. Ai, que bom, né? Porque afinal de contas os invasores somos nós. Né? Com certeza. É, é, mais ou menos, porque pode vir alguém mal intencionado e machucar elas, ah, né gente? não, mas a gente mas também tem bem protegido. A estação é bem protegida. Ah, isso protegida. A reserva tem sua função na preservação do meio ambiente, né, Bia? Com certeza, falasse bem, Uri. As reservas, elas são criadas justamente para preservar uma característica importante de cada região. Nossa, é isso aí, hum, importante, né? É... Aqui mesmo funciona como uma espécie de hotel para as aves migratórias. Elas vêm, descansam e depois seguem sua viagem. Poxa, é um hotel cinco estrelas para esses turistas de asas, hein? E um berçário também. É, é o local ideal para os pombinhos. Você hum. está meio bobo, né? Você acha bobo, Bia? É isso aí, tá? Com as asinhas dele. Lia, ah, de onde vêm todas essas aves? Olha, a maioria delas vem da Patagônia. Mas Os flamingos, por exemplo, eles vêm do Chile. Nossa, que legal, que legal. Que lindo, né, pessoal? Não, resistência. É, é, é muito lindo. lindo. É, é mesmo. É, são Deus. os legal, aguapés, Deus. né? Aham. Uhum. Que legal. Olha lá, lá atrás que legal. Caramba, que tri, que pessoal. Legal. É uma família de tarrãs, olhem lá. Ele faz um barulho como se ele dissesse Taim, tá Thaim. Tá ah, daí é. o nome da reserva. Isso olha, mesmo. Mãe. Foi o Tarrã que deu origem ao nome Thaim. Nossa, Nossa, que legal. Taim. Tá Thaim. Nossa, tá muito in. legal. Olha só. Olha só, levantaram tudo. Que Ô Bia, vem, vem aqui rapidinho uma foto. Para aqui. Isso, esse lado está ótimo esse ano. Agora tá, foto já tá Olha, Oi, Thiago. Tira! César. Tira a foto aí, a foto aqui. Vi. Vamos ver essa não. árvore. Vi, é uma figueira. Uma figueira? É, Nossa. todo mundo conhece uma figueira, Marta. Ah, desculpa, só eu não conhecia. Eu também não conhecia, não. Gente, tem em todo lugar figueira. Figueira é linda, o formato que ela tem, olha só, o caule, as copas. Eu vou levar vocês num lugar bem especial. Vocês se importam, grito? Hum, é... Então espere um pouquinho aí. Vamos é, lá, espera aí, Vamos lá, Ô, Deus, eu tinha que tirar a foto do menino. Olha só a gurias aqui, olha, o que eu queria mostrar pra vocês. São as bromélias ali ah, em cima. Ah, que lindo. Mais conhecidas. Não, aquela lá na frente. Ah, lá, lá em, em lá, cima. Ó. Pena que a gente não tá na primavera, senão ela estaria com flor. o que, que é isso aqui, essa franja? Esse aqui é um outro tipo de bromélia que se chama barba de pau. Barba de, é de pau. pau. É, mas gente, é eu nunca ia imaginar que isso daí é uma bromélia. As bromélias estariam com flores... A bromélia, ela, ela floresce na primavera aqui só. É, é Olha melhor. só, que legal. É lindo, né, guri? Nossa, parece é. que é a figueira mais velha por causa da barba de pau. É. Mas tem mais bromelha do outro lado também. Nossa, tem um monte de flor de água. Ai, alguém me ajuda. Ah, ai, meu pé. Nossa, Tato, eu te ajudo. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ah, Oi. Ai, não, mas tu me poupa, suas piadas. piada. Desculpa, gente, tem hora que a gente sai pra ver. Nossa, amigo, a água tá muito gelada. A bota tá ensopada. Gente, peraí, só um é. minuto, eu tinha uma pose pra foto tá aqui. Ai, então só tá pena, era pra brincadeiras, né? A bota tá todo ensopado. Ah, Vem cá, tá. Peraí, peraí, que eu não resisto. Que... Ah, tem uma folha aqui, aqui ó. Ai, que bom. Bia, desculpa, acho que a gente foi muito implicante com oh, você, bom. né? É, eu também. Poxa, a gente foi meio chata com você, né? Claro que não, por isso. Não se preocupem com isso estavam babando por você. tá é. Imagina, os jatapê e são legais. Não estão percebendo. É, eles são legais, mas eles dão uma boiada por você, né? É. Mas como vocês estão se recebendo pra vocês o tempo todo, vocês não percebem? Ah, não é não de vocês sei, que eles gostam. É, não sei. não sei que vocês estão fazer Ah, é, eu quero ajudar tá? Ah, ah, pode pode ajudar, pode ajudar. ah mas eu adoro bem rápido, né? Ah. <risos> Nossa, eu Nossa, é muito linda, é porque tem, o, tem ali a lagoa. Hein? É uma lagoa, é sempre parece um mar. É muito Não, bonito, para lá ah, tem mais é Olha só, tem uma coisa muito séria para dizer para vocês. Existe. A reserva existe para ser preservada. E é, claro, na medida do possível, né? Mas o problema é que existem muitos caçadores que vêm pra cá e matam os animais. Gente, que horror! Nossa, Nossa mas é claro que isso é proibido, né? Claro, com certeza. Gente, os caçadores que vêm caçar aqui mereciam congelar o pé. Ah, é. Ah, ah, é. Ah, e lembraste ah, um detalhe muito importante, Marta. As águas daqui, elas são desviadas sem permissão. Ah, mas, Nossa. Bia, quem faz isso? Os fazendeiros, eles drenam as águas da região para suas plantações. As plantações do quê? As plantações de soja, de arroz. Sabe que se não existisse a reserva, talvez nem tivesse mais água por aqui. É, o homem não respeita mesmo a natureza. Né? É, e, e tudo isso para ganhar dinheiro. Com certeza, o homem pensa que a natureza está aí à sua disposição. É. Eles esquecem que eles fazem tanto parte da natureza quanto qualquer outro animal. Mas se esse lugar ficar ameaçado, as aves que vêm dos outros países não vão mais parar por aqui. Vai, o pior é que tem muitos animais correndo risco de extinção. É. Nossa! A história se repete, pessoal. Todo lugar que a gente é. vai é isso. É assim, é, é é alguma coisa ameaçada, né? Nossa. Yes. É. Bom, mas pessoal, era isso. O que vocês estão achando? Gostaram? Ah, legal. Legal. Foi mais seco é, agora. É, secar os pés. É por isso que a gente tem curtir, que fazer um mais. mais. Ah, é muito eu queria descer bom, bom. Duna ali. Não, não, tá, que Vamos lá. Vai, você não tá querendo descer. Não, gente. Espera aí. <risos> ah, ah, ah. Chega de farra por hoje. Na volta eu vou levar vocês num lugar trilegal pra gente tomar alguma coisa. Você é nossa guia, nós estamos nas suas mãos. É, pra ser mais claro, eles estão na palma da mão dela. <risos> Totalmente. E depois de congelar os pés, nós vamos aquecer a alma. Eu vou levar vocês para tomar um belo chimarrão no Pantanal. <risos> e <que> é <risos> <risos> foi nós, entendi, gente. Falei alguma bobagem? Não é por nada não, Guria, mas eu prefiro um chocolate bem Posso açúcar, é claro. é bem é. nova.